Olá pessoal sejam bem-vindos mais uma vez ao canal moedas e moedas o canal que fala só sobre moedas e hoje estamos aqui com mais uma bela peça para mostrar para vocês estamos aqui com a moeda de 10 centavos da segunda família do plano real mas para você que não é inscrito no canal seja bem-vindo se inscreva no canal hoje estamos aqui com a moeda que teve a terceira menor tiragem da segunda família do plano real, a moeda de 10 centavos, a moeda que teve a maior tiragem, ou melhor a menor tiragem foi a moeda de a DH que teve uma tiragem de 600 mil moedas, depois veio a moeda da bandeira com 2 milhões e 16 mil moedas e por terceiro lugar a moeda de 10 centavos do ano de 1999, que teve uma tiragem de 9.620.000 moedas. Uma moeda que todo colecionador de moedas do Brasil deve ter em sua coleção. E hoje falaremos sobre esta bela moeda, cunhada na casa da moeda do Rio de Janeiro, sem letra monetária. Material de aço revestido de bronze, um diâmetro de 20 milímetros, uma espessura de 2,23 milímetros, um peso de 4,8. 8 gramas moeda nacional emitida pelo Banco Central moeda reverso moeda e bordo serrilhado moeda de primeira classe praticamente sem defeitos de cunho e aqui no anverso da moeda que tem a efígie do Dom Pedro primeiro também tem o distico Brasil a efígie em cima de linhas diagonais e ao fundo a representação da Proclamação da República com Dom Pedro em seu cavalo. Aqui o dístico Pedro I. Pedro I, como eu disse, né? E no reverso da moeda, temos o valor de 10 centavos, o ano de 1999, os 10 centavos em cima de linhas diagonais. Aqui a representação do globo com a faixa de júbilo e a representação do Cruzeiro do Sul. E como eu disse, uma bela peça que todo colecionador de moedas do Brasil deve ter em sua coleção. E mostraremos agora também os valores dela. Os valores no catálogo atual, catálogo Bentes, catálogo 2021. Para referência, como sempre digo catálogos são referências legítimas na hora da negociação valores que podem variar tanto para mais quanto para menos na hora da negociação então vamos ao catálogo em questão e aqui no catálogo bentes a moeda em questão a moeda de 10 centavos da segunda família do plano real e a moeda que eu mostrei para vocês é a moeda do ano de 1999 uma moeda comum Aqui no catálogo, Bentes ela está sendo referente com uma referência de moeda escassa. E aqui a quantidade de moedas: 9.620.000 moedas. Como eu disse, uma moeda escassa que teve essa pequena quantidade. E valores para MBC muito bem conservada: 5 reais, soberba: 25 reais e flor de cunho 50 reais flor de cunho excepcional moeda de colecionador emitida pelo banco central em blister 90 reais ok esses são os valores atuais para esta bela moeda a moeda de 1999 moeda de 10 centavos né a moeda que todo colecionador de moedas do brasil deve ter em sua coleção ok então ficamos aqui com mais um vídeo se você gostou do vídeo mais uma vez deixe seu like se inscreva no canal comente compartilhe para que possamos continuar fazendo novos vídeos um forte abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo